e eu quero profetizar em nome de Jesus, que eu e você, como agentes embaixadores do reino de Deus na face da terra, nós também somos agentes de cura e milagre, para que a gente estenda as nossas mãos, para que a gente abra a nossa boca com ousadia, e nós possamos ver o fluir do poder do Espírito Santo de Deus, curando, transformando vidas para a glória do Senhor. Queridos, mas algo que marca a minha visão daquele momento que Jesus estava ministrando na terra, é que Jesus era sempre acompanhado por multidões, aonde quer que Jesus ia, multidões estavam junto com Ele, multidões entravam nas casas, a ponto da casa não ter espaço para entrar mais ninguém, muitas e muitas pessoas eram impedidas, inclusive pela multidão, de se achegarem a Jesus... Mas algo notável que nós vamos encontrar nas Escrituras, é que toda pessoa que se achegou a Jesus, toda pessoa que clamou pela sua graça, toda pessoa que clamou pela sua misericórdia, toda pessoa que precisou do milagre, saiu da sua presença abençoado em nome de Jesus. Nesses dias queridos, não tem sido diferente... Pessoas estão sendo abençoadas porque estão clamando o nome de Jesus, pessoas estão sendo abençoadas porque estão precisando e estão experimentando mover a glória e a graça do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Mas sabe o que é triste queridos? É que a mesma Bíblia que relata muitos e muitos milagres, ela relata uma multidão de pessoas que apenas se contentaram em ouvir uma boa história. A Bíblia relata a multidão de pessoas que ouvia Jesus falando, que via Jesus fazendo sinais prodígios e maravilhas, mas esta multidão não era capaz de dar um passo a mais. Ou seja, querido meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui hoje de Curitiba, você que está em Três Lagoas, você que está em Salto, você que está em Belém do Pará, você que está em Uberlândia, querido você, meu irmão que está aí em Fortaleza, no Ceará, Queridos, nós somos muitas vezes essa multidão que está ouvindo o que Jesus está falando, que está vendo o que Jesus está fazendo, mas o nosso coração ainda continua endurecido e a gente não dá um passo de fé para se entregar, para que o Senhor também opere algo maravilhoso na nossa vida. Queridos, muitos contentaram em ficar na multidão, e essa mesma multidão testemunhou os milagres. Ela se contentou em ver, mas ela não deu o passo de fé. E o Senhor hoje, nesta noite, quer falar contigo nesta palavra, porque o Senhor sabe que se você apenas ficar ouvindo a história, se você se contentar com o milagre do que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, talvez você vai ter boas histórias para contar para os outros, mas você não vai ter a história principal da sua vida transformada em nome de Jesus. Queridos, nós vamos entender que Jesus ele tinha a capacidade de deslocar da sua atenção da multidão para a atenção de alguém que lhe procurava sempre que alguém saía do meio da multidão e procurava Jesus Jesus parava tudo aquilo que estava fazendo para ouvir aquela pessoa para entender o problema que aquela pessoa estava vivendo para orar por aquela pessoa para repreender o poder de Satanás para determinar a cura e a restauração e ainda hoje não é diferente o Senhor te conhece pelo teu nome o Senhor sabe a sua estrutura Ele sabe que você é pobre. E Ele está dizendo para você nesta noite Saia do meio da multidão Porque eu quero ter uma conversa contigo Eu quero ouvir aquilo que você tem para me dizer Eu quero curar o seu coração Eu quero restaurar os seus sonhos Eu quero fazer algo na sua vida Que nenhuma outra pessoa pode fazer O seu esposo não pode A sua esposa não pode A multidão não pode O governo não pode Mas eu posso, diz o Senhor Porque eu sou o Deus do do impossível, aleluias, por isso, queridos, Deus está convidando você nesta noite a sair do meio da multidão. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 4, apenas quatro versículos que contém grandes e preciosas verdades da palavra de Deus. Louvado e poderoso é o nome do Senhor, aleluias. Glória seja o teu santo nome, Senhor. Hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração na vida do seu povo, Senhor. Manifesta com tua glória e tua graça. Oh, aleluias. Veja o que diz a palavra do Senhor, queridos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Até aí não tem nenhuma novidade, as multidões seguiam a Jesus. O segundo versículo diz, um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aleluias! Que o Senhor aplique esta palavra ao seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus abra sua mente, seu entendimento, abra o seu coração para que esta palavra frutifique poderosamente na sua vida. Sabe queridos, a gente não tem noção, não tem ideia... Mas quem sabe hoje vai ser o dia da transformação que você tem sonhado há muitos anos na sua vida Hoje vai ser o dia da resposta às muitas perguntas que você tem feito a Deus Vai ser o dia em que o Senhor vai responder de uma forma tão especial e tão particular Que você vai sair do meio da multidão e nunca mais você se encontrará no meio da multidão Louvado é o nome do Senhor Queridos, quem é que pode vir a Jesus? Jesus ele não cria alguns obstáculos, ou algum obstáculo, ou meios, ou recursos que possam impedir as pessoas de virem a Ele. A Bíblia diz que todos os pecadores, todos aqueles que erraram o alvo, o propósito supremo de Deus na criação, todos os pecadores podem vir a Ele. Jesus ele diz para a multidão que todos podem ter acesso a Ele naquele dia. Nós não sabemos por que apenas uma pessoa saiu do meio da multidão. Nós não sabemos por que muitos ficaram presos no meio da multidão. Quem sabe. Pessoas que estavam com um sentimento de vergonha Quem sabe aquela pessoa que estava passando uma luta, um problema Sabia que Jesus, já tinha ouvido que Jesus curava, restaurava Mas quem sabe ela ficou com medo dos seus parentes Ela ficou com receio do que o seu chefe Do que as pessoas iriam dizer no dia seguinte Se ela realmente saísse do meio da multidão Mas sabe queridos Quando nós entendemos quem nós somos, pecadores de fatos quando nós entendemos que o mundo não tem nada para nos dar Quando nós entendemos que tudo aquilo que possamos ganhar no mundo Não se compara absolutamente nada Igual aquilo que o Senhor pode nos dar Quando nós entendemos que nós já estamos perdidos Caminhando para a morte E que Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Então não há por que ter alguma vergonha de ir até Jesus E então essas pessoas vão a Jesus Vão a Jesus os fracos, aqueles que reconhecem que sem o Senhor elas não podem fazer nada nas suas vidas. Vão a Jesus aquelas que estão doentes, sejam doentes fisicamente, sejam doentes emocionalmente, sejam doentes espiritualmente. Elas vão a Jesus, porque Ele é a restauração, Ele é a cura, Ele é o princípio da criação. Mas vão a Jesus também, todos os que querem ser curados. Não há nenhum impedimento para que nenhuma pessoa se chegar a Jesus. No entanto, é preciso que cada uma daquelas pessoas que se aproximem, ou que busquem Jesus, seja no tempo em que Jesus esteve na terra, ou seja no tempo em que nós estamos vivendo agora, é necessário que todos queiram algo do Senhor Jesus. É necessário que a gente queira muito mais. Do que apenas um momento de cura, um momento de restauração, é necessário que a gente queira mais daquilo que o Senhor tem para nós, por quê? Primeiro, porque Jesus não rejeita ninguém ou seja, Jesus ele não veio ao mundo para condenar o mundo porque a Bíblia diz que o mundo chás do maligno a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo mas aquele que não crer já está condenado, então Jesus não veio para complicar, Jesus não veio para colocar mais uma regra Jesus não veio para dizer mais uma situação de problema, não Jesus veio para dizer eu sou a porta, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida, eu sou Sou a porta das ovelhas, entre por mim e você achará pastagens; entre por mim e você achará descanso para a sua alma. Jesus não rejeita ninguém. As religiões podem rejeitar as pessoas, porque as pessoas podem não se enquadrar nos princípios das religiões, mas Jesus não rejeita ninguém. Jesus ele diz: Vem a mim como você está. Mas todo aquele que chega diante do Senhor Jesus é tocado por Ele, e imediatamente a sua vida é transformada. Aleluias! E sabe qual é a outra boa notícia? É que Jesus quer e Ele pode curar. Jesus quer e Ele pode curar. Eu tenho visto alguns posts nesses dias das pessoas se alegrando porque os seus pais, parentes, amigos estão tomando a vacina. E eu acho que é legal mesmo celebrar esta oportunidade. Mas sabe queridos, não há alegria maior e eu gostaria que você entendesse isso. Não há alegria maior do que a salvação de uma vida. Não há alegria maior do que uma vida ser transformada, um homem ser tirado do lixo, da imundícia, do pecado, ser tirado das trevas e ser transportado para o reino do Filho amado. Não há alegria maior do que nós vermos pessoas rendidas aos pés do Senhor, confessando o seu pecado, que desejando uma mudança de mente, uma mudança de natureza. Não há alegria maior. Por isso Jesus, Ele quer e continua querendo, ele pode curar no passado Ele pode curar no presente E Ele voltará para buscar uma igreja santa Transformada, abençoada Para o nome dEle ser glorificado Sabe o que acontece quando alguém vem a Jesus? Primeiro, todo aquele que vem ao Senhor de maneira alguma Ele lançará fora Segundo, todo aquele que vem a Jesus Torna-se filho de Jesus ou filho de Deus Passa a ter agora uma aliança com o Eterno Pai. Passa agora a ter uma vida diferenciada. Jesus diz, Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que acontece quando alguém vem a Jesus, é que os resultados são sempre maravilhosos. Aleluias. Se você pegar uma pessoa que está alguns anos caminhando com o Senhor Pode ser que nos últimos anos a vida dela esteja sem muitos milagres Mas que você perguntar para ela como foi que o Senhor Jesus alcançou a sua vida Como foram os primeiros meses da sua conversão como for o primeiro, segundo ano da sua conversão. Essa pessoa vai contar muitos milagres que ela vivenciou. Porque o Senhor é Deus poderoso. E transforma maravilhosamente as nossas vidas. Então, este homem leproso, que nós não sabemos o nome. Ousou sair do meio da multidão. Ouse também sair do meio da multidão nesta noite. Eu não sei qual é a dificuldade para você mas eu creio em nome de Jesus, que até o final desta mensagem, você hoje vai tomar uma decisão na sua vida você vai desejar viver uma nova vida desejar viver um novo tempo desejar viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, e você vai sair do meio desta multidão e você nunca mais será um número qualquer nunca mais será uma estatística mas você será conhecido por Deus, você será lembrado pelo Senhor, e Ele terá Terá um momento específico de comunhão contigo, dia a dia para a glória do Senhor, aleluias. Quem é que sai do meio da multidão? A Bíblia diz que um leproso, no versículo 1, um leproso saiu do meio da multidão. Versículo 2, um leproso saiu. Quem sabe as pessoas diziam assim, é, esse aí está desesperado mesmo, não tem nada a perder, vamos ver o que, que vai acontecer. Talvez o leproso também até pensasse isso. Aquele leproso estava em estado desconsolado, porque a lepra naquele tempo era uma coisa terrível. A lepra impedia as pessoas de terem uma vida social. A lepra fazia com que as pessoas tivessem que ficar separadas dos seus parentes, mais ou menos como está hoje. Tem gente que está tão dominada por este medo do, desse coronavírus, que tem gente que faz um ano que não dá um abraço no pai ou na mãe. Ou talvez de um filho, sabe, queridos. As lutas da vida, as dificuldades, elas não podem matar quem nós somos, elas não podem matar o fato de que somos criaturas de Deus, criados em Deus, renovados e transformados por Deus, novas criaturas, para poder manifestar a graça, o poder e o amor do Senhor. Desde a crucificação de Jesus, os cristãos sempre foram conhecidos em todo o mundo, por serem aquelas pessoas que não temem a morte, os cristãos quando tinham que enfrentar a morte, eles não enfrentavam com um ritual fatalístico, eles não enfrentavam dizendo assim ah que triste sina, que má escolha que eu fiz, não, eles diziam Senhor perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles viam os céus abertos, eles viam a manifestação do poder e da glória de Deus porque eles sabiam que embora humanamente talvez alguém pensasse que estivesse sendo derrotados, eles sabiam que estavam através daquele ato glorificando o nome do Senhor e o Senhor fazia sinais e maravilhas ainda que alguns deles eles morressem nas arenas, alguns morressem queimados, ainda que alguns fossem perseguidos, o Senhor era continuamente glorificado. Os cristãos sempre foram conhecidos por trabalhar com leprosos em Roma antiga. Os leprosos, os, os cristãos, os cristãos sempre foram conhecidos por serem pessoas capazes de trabalhar com pessoas que ninguém queria trabalhar, tuberculosos, com pessoas com deficiências. Portadoras de necessidades especiais. Nós temos muitos exemplos. Mas muitos exemplos na palavra de Deus. Nós temos muitos exemplos no nosso mundo hoje. Como por exemplo a Madre Teresa de Calcutá. Que deixou a sua herança de uma família rica. E vai cuidar de leprosos na Índia. A gente pode imaginar irmãos. Por que, é que as pessoas são capazes de fazer isso? É porque nós cremos no poder da vida e da regeneração. E ainda que muitas vezes Deus não cure uma ou outra pessoa, só a nossa ação em favor daquele que sofre, faz uma grande diferença na vida da pessoa. E aquele leproso estava desconsolado, aquele leproso estava deplorável, ele estava maculado, ou seja, todo manchado, todo doente, ele estava impuro, até mesmo cerimonialmente diante da lei judaica. Ele sequer podia passar perto do templo, ele sequer podia levar uma oferta no templo, ele sequer podia levar, levar um, um sacrifício lá pelo seu pecado, ele simplesmente era expulso do convívio da sua casa, era esse homem que se achegou a Jesus aquela noite, aquele dia. E ele foi à presença do Senhor Jesus. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele foi na presença de todos. Ou seja, ele não se importou com o que a multidão ia achar. Ele não se importou com o politicamente correto ele não se importou com os costumes sociais, não ele entendeu que ele estava diante do Senhor Jesus que aquela era uma oportunidade única, real de transformação e que se alguém podia fazer algo por ele era o Senhor Jesus na terra então ele vai a Jesus clamando pela sua misericórdia agora veja que ele vai a Jesus no versículo 2 ele não vai reclamando os seus direitos ele não vai dizendo, olha o estatuto dos portadores de... Hansenius e declara que eu tenho direito de uma audiência contigo Olha, eu tenho direito de ser atendido por uma hora seguida Ninguém pode interromper Ele não vai reclamando direitos Veja o versículo 2, diz assim Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos Aleluias Sabe, queridos, por que muita gente não é curada? Porque muita gente reivindica direitos ah, Senhor, eu dei a minha oferta. Ah, eu dei as minhas esbolas para os pobres. Ah, eu fiz isso. Ah, eu limpei a igreja. Ah, eu fiz um sei o seu quê. Ah, eu cantei. Meu irmão, enquanto você reivindica direito, o Senhor não te dá nada. Mas quando você reconhece quem você é, e você adora o Senhor, porque você reconhece quem Ele é. Então você abre a porta para o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Tem muito cristão, irmão, que está passando luta e dificuldade na sua casa e a oração que ele faz é uma oração de reivindicação ele está reivindicando de Deus um direito mas todo aquele que experimenta abrir mão de reivindicar o direito e dobra o seu joelho e louva e adora o Senhor recebe muito mais do que aquilo que pede e que pensa porque Deus é maravilhoso nisso, queridos a Bíblia diz que ele confessou, ele diz, eu sou leproso, eu sou impuro. Eu não sou digno de estar na sua presença. Eu não sou digno que o Senhor toque em mim. Ele sabia que ele não era digno. E Jesus sabia que a lei judaica condenava quem tocasse num leproso. Ele reconhece a sua impureza. Mas o que chama a atenção, queridos, não é a impureza. Não é a impureza daquele pecador O que chama a atenção é a profunda veneração E com o clamor ardente que ele faz ao Senhor Ele se prostra em adoração ao Senhor Jesus Em outras palavras, ele creu como uma criança Que somente Jesus poderia curá-lo naquele momento Ele diz, Jesus, tu podes, torna-me limpo Tu podes todas as coisas, torna-me limpo Aquele homem não pediu um recurso extra. Aquele homem não fez uma súplica que talvez pudesse amenizar aquela dor, aquele sofrimento. Aquele homem pediu uma transformação. E nada agrada mais a Deus do que quando você é capaz de dobrar os seus joelhos e pedir uma transformação na sua vida. Nada agrada mais a Deus quando você bate no seu peito e diz como Paulo, miserável homem que sou miserável homem que sou que não consigo fazer o que é certo miserável pai que sou que não consigo acertar os detalhes miserável que eu sou porque as pessoas que assim confessam, alcançam a misericórdia do Senhor e recebem a sua graça e a sua bondade agora veja o versículo 3 o que Jesus fez por ele Jesus estendeu as mãos e a Bíblia diz que Jesus fez muito mais do que estender as mãos Eu vou dizer algo para você Quando o Senhor estendeu as suas mãos para mim Quando Deus estende as suas mãos Esse é um princípio de autoridade no mundo espiritual Só o Senhor estendendo as mãos para você Já é algo tremendo Naqueles tempos antigos Quando uma pessoa ia conversar com um governador, com um rei Alguém de alta posição, principalmente quando essa pessoa tinha autoridade sobre a vida e a morte daquela pessoa Se o rei não estendesse a mão para a pessoa, a pessoa não podia nem falar com o rei Você vai encontrar isso no livro de Esther No caso de Esther, o rei estende o cetro para ela Ou seja, o rei disse, pode falar, eu permito que você fale eu quero abençoar a sua vida para que você fale. É exatamente isso. Quando o Senhor estende as suas mãos para nós, basta uma palavra sua e a Bíblia diz que os montes se removem. Porque quando o favor de Deus vem a nosso favor, quando Deus opera sinais e maravilhas através da sua mão sobre nós, a gente começa a viver as coisas maravilhosas que só o Senhor pode fazer. Quer ver uma coisa maravilhosa que só o Senhor pode fazer? como é que você me explica o fato de Isaac ter ido parar em Gerar, no meio de um deserto e semear naquela terra e a Bíblia diz que ele colheu cem por um naquela terra era crise, era deserto era seco, não tinha água aí eles começavam a cavar os poços os inimigos iam olhar e entulhavam os poços o inimigo dizia, nós vamos morrer de sede mas você não vai ter água neste lugar mas ele abria poço e dava água no deserto. Ele abria poço. E dava água no deserto. E ele abriu um poço. Dois poços. Três poços. E aí quando os inimigos via, Diziam assim. Não tem jeito. Nós vamos ter que fazer uma aliança com esse crente aí. Nós vamos ter que fazer uma aliança. Porque o favor de Deus na vida dele é tão grande. Que até a gente é abençoada contra gosto. Sabe queridos. Quando a gente alcança o favor de Deus na nossa vida. Mesmo as pessoas que não merecem nada de Deus, mesmo as pessoas que não o enxergam como o Senhor, mesmo as pessoas que não o honram como o Senhor, são abençoados através das nossas vidas. Você é um canal de bênção, meu irmão. Você, minha irmã, que trabalha num hospital, que trabalha numa empresa aqui desta cidade ou deste país, você que no dia a dia está exercendo a sua ação profissional, busque o favor de Deus, porque no favor de Deus você abençoa a sua casa, você abençoa a sua cidade, você abençoa as pessoas que convivem contigo, no favor de Deus, tudo é bênção, em nome de Jesus, aleluias. E o que que esse homem fez? Ele foi então a Jesus, Jesus então ouve aquele homem, estende as suas mãos, mas Jesus faz mais. Jesus toca aquele homem, Jesus toca. Existe um poder dado por Deus, quando a gente estende as nossas mãos e toca vidas. Não porque nós temos isso, não porque nós somos, mas porque o Senhor usa através de nós, como é maravilhoso sentir a presença de Deus fluindo Quando nós também podemos tocar pessoas E Jesus faz isso, Jesus toca naquele homem Às vezes nós temos problemas porque nós não queremos ficar imundo Não vamos tocar no imundo Mas toda vez que Jesus tocou no imundo, o imundo ficou puro Porque de Jesus fluía a pureza de Jesus fluía graça, de Jesus fluía misericórdia, de Jesus fluía cura, de Jesus fluía, fluía restauração, de Jesus fluía transformação. E aonde Ele tocava, as bênçãos acompanhavam, pessoas eram transformadas. E nesta noite, deixe o Senhor tocar na sua vida, diga: Senhor Jesus, toca na minha vida nesta noite e me transforma, porque nunca mais eu quero ser desse jeito. Aleluias. Aquilo que ninguém era capaz de fazer. Jesus fez. Tocar naquele leproso. Porque Jesus não tem preconceito para tocar o seu dedo no nosso pecado. Jesus ama o pecador. Ele abomina o nosso pecado, mas Ele nos ama. E Ele tem um prazer enorme de transformar a nossa vida. Para que a gente experimente o que Ele tem de melhor. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas sabe o que a gente entende também, queridos? Que Jesus ali praticou algo fantástico, que é a misericórdia. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Jesus poderia, conhecendo a história daquele homem, dizer, bem feito. Você ficou leproso porque você aprontou, você fez isso, isso, isso. Bem feito para você, ainda é pouco. Eu, se eu pudesse, fazia mais. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz julgamento de valor do porquê aquela situação se instalou na vida daquele homem. E quem sabe você tem demorado para se achegar a Jesus. Porque você está com medo de Jesus olhar para o teu passado. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite. Eu não estou preocupado com o teu passado. Eu estou querendo trabalhar no teu futuro. Porque o seu passado já passou. Mas o seu futuro pode ser novo, transformado, renovado. O seu futuro é na glória comigo, diz o Senhor. Jesus, irmãos, não veio trazer juízo. E nós, muitas vezes, temos dificuldades com isso. Porque nós julgamos as pessoas pela aparência. Nós não julgamos as pessoas pelos nossos preconceitos religiosos. E por causa disso, nós não conseguimos ter empatia com as pessoas. Jesus, talvez, se fosse um de nós hoje, olharia aquele homem de alto em embaixo. E talvez visse alguns puses escorrendo assim. Pela testa, pelo corpo, e Jesus falar assim, vai está fedendo, não vou nem tocar. Como nós temos pessoas que estão, sabe, nós temos pessoas que são assim, que tem nojinho, sabe? Ai, ah, então tem... de longe, assim. Não, meu irmão, não. Jesus simplesmente toca naquele homem. Eu acho que se Jesus pudesse, ele teria abraçado aquele homem, não sei. Mas Jesus toca. E ao tocar em aquele homem, Jesus está demonstrando a ele empatia Jesus está colocando num ponto, num meio Em que ele consegue sentir a dor que aquele homem vive Jesus não está preocupado com o nosso passado Jesus quer transformar a nossa vida no presente Jesus quer nos encaminhar para uma nova vida Jesus quer viver conosco uma nova, um novo tempo, uma nova oportunidade então meu irmão, minha irmã, saia da sua posição de comodismo Comece a atender, comece a ligar, comece a conversar Comece a abrir mão dos seus preconceitos religiosos E seja o um canal de bênção Seja misericordioso Sabe, às vezes nós clamamos para nós misericórdia Se alguém fala para você, você vai ficar doente, vai ter isso, aquilo Você fala o quê? Misericórdia Para mim é misericórdia mas muitas vezes quando nós ouvimos notícias dos outros, ele diz, mas também, quantos de nós já não fizemos isso, não é verdade? E nesse novo tempo, irmãos, Deus está permitindo essa pandemia toda para transformar a igreja. igreja para a igreja parar de mimimi, para a igreja parar de coisinhas, para a igreja parar de achar que é um clube reservado, dos melhores, dos melhores. Porque a igreja do Senhor é chamada para pisar na terra imunda a igreja do Senhor é chamada para ser sal da terra, para purificar os imundos, a igreja do Senhor é chamada para ser luz das trevas, para trazer luz para aqueles que estão cegos andando nas trevas, agora tem algo interessante nessa história que termina aqui, após curá-lo, foi ali Jesus curou aquele homem na hora, instantaneamente aquele homem foi completamente restaurado, mas Jesus o enviou ao sacerdote, para um testemunho público Sabe o que significa isso queridos? Que nós somos curados Limpos e purificados por Jesus Para sermos parte do seu corpo Nós não somos limpos, curados, transformados Para morrer bonito no caixão Porque tem gente meu irmão Que vai receber milagre de Jesus e vai morrer bonito Podia ter morrido feio, mas vai morrer bonito mas sem Jesus, essa pessoa vai apenas morrer bonito. Ela vai passar a eternidade longe do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem muito mais do que apenas uma cura e uma restauração. Por isso Ele diz, vá ao sacerdote, dê o seu testemunho público. Faça aquilo que você tem que fazer. Porque a partir de hoje, você é uma nova criatura em Israel. Você foi restaurada à comunidade. Você agora faz parte corpo, você agora tem comunhão você agora é livre, vá viver esta nova vida, diz o Senhor e para terminar queridos havia uma multidão um pecador e aquele que cura hoje tem uma multidão hoje tem um pecador que precisa se arrepender, e hoje ainda tem Jesus que cura e transforma só que hoje, queridos, à luz do Novo Testamento, nós somos a presença de Cristo sobre a terra. A palavra cristão significa pequenos cristos. Cada homem, cada mulher que se converteu ao Senhor Jesus, que teve a sua vida limpa, transformada, restaurada pelo Senhor. Cada homem, cada mulher que desceu as águas declarando a morte para a velha vida e a nova vida em Cristo se tornou um cristão, se tornou um pequeno Cristo. E da mesma forma como Jesus fez os milagres quando ele esteve na terra presencialmente, ele agora delegou à igreja dele, a mim e a você, a responsabilidade, o poder e o privilégio de falar em nome dele. De erguer as mãos como fossem as mãos dele De tocar nas pessoas como se fossem as mãos dele De abrir a boca e declarar palavras de poder Como é a palavra e a boca dele Por isso querido irmão eu quero orar nesta noite Em primeiro lugar por você que é membro desta igreja Ou de outra igreja e está nos ouvindo nesta noite Como é que nós temos sido queridos? será que nós saímos da multidão dos incrédulos e fomos para a multidão dos crédulos que nada fazem? mas ainda continuamos na multidão será que você ainda é daqueles que se esconde no meio da multidão para que Jesus possa esquecer você? Deus não te salvou para ser um sentador de banco de igreja Deus não te salvou para ser um religioso Deus te salvou para você ser os pés, para ser as mãos, Deus te salvou para ser a boca de Jesus na face desta terra, para dar o seu ouvido, para ouvir as pessoas, para ser um canal de bênção, de multiplicação, do poder e restauração do nome de Jesus sobre as vidas. Portanto Deus está dizendo para você Meu irmão, minha irmã nesta noite Pare de ser um assistente Pare de ser uma pessoa que assiste os milagres E o Senhor está convidando você nesta noite Venha, eu quero que você saia do meio da multidão Porque eu farei de você um homem, uma mulher Onde o meu amor flui A minha vontade manifesta E o poder atravessa vidas E traz restaurações em nome de Jesus Aleluias É para esta igreja. Quantas e quantas vidas em redor de nós. Quantos e quantos colegas de trabalho amanhã na sua empresa. Onde você trabalha. Estão com depressão, com angústias. Estão enfermos. Cansados, sobrecarregados. Estressados. Quantas e quantas famílias nessa semana. O marido disse para a esposa. Não dá mais, eu estou indo embora. Quantas e quantas esposas nesse dia disseram, marido, quer saber de uma coisa? Tchau, eu vou tomar o rumo da minha vida porque eu não aguento mais. Quantas e quantas pessoas que você conhece no seu contato de WhatsApp, que nesta noite vão chorar a noite inteira, que durante esta semana só vão ter lutas, lutas e lutas. E você, confortavelmente no meio da multidão dos crentes, e o Senhor Jesus está dizendo para você Meu irmão, minha irmã Sai do meio da multidão Porque eu quero te usar Eu quero através da, minha, da sua vida Eu quero manifestar o meu poder Eu quero que as pessoas saibam Que há Deus nesta cidade Eu quero que as pessoas saibam Que Jesus Cristo é o mesmo ontem Jesus Cristo é o mesmo hoje Jesus Cristo será eternamente E o mesmo poder que curou O mesmo poder que fez sinais e maravilhas Fluirá através da sua vida Oh, aleluias Louvado é o nome do Senhor Aleluias E o segundo apelo Desta noite, querido Quem sabe você me ouve E você já tomou Algumas decisões na vida Você sabe quem é Jesus Não é a primeira vez Que Jesus está falando com você Mas você ainda está No meio da multidão porque você tem medo de tomar uma decisão com o Senhor. Quem sabe você está com medo de Jesus apontar os erros do seu passado. Quem sabe você está com medo porque você sabe que vai ter que tomar algumas decisões. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você nesta noite. Eu sou aquele que te chama. Eu sou aquele que fala contigo. Eu sou aquele que pode tocar na sua vida. Eu sou aquele que pode transformar a sua realidade. Eu sou aquele que pode transformar o seu futuro. Então Jesus diz, sai do meio da multidão. Vem a mim nesta hora. Ouri calabasturiana calabasturiana. Espírito Santo de Deus, vai agora tocando em vidas que estão no meio da multidão. Espírito Santo de Deus, vai levantando aquele homem que está prostrado. Espírito Santo de Deus, vai tocando nesta mulher que diz: Eu fiz muito pecado. Espírito Santo de Deus, vai tocando no coração deste jovem que diz: Que nunca mais entrarei numa igreja. Oh, Espírito Santo de Deus vai levantando esta pessoa agora, vai levantando este que está prostrado, vai levantando este que não tem mais ânimo, vai levantando este que está desolado, vai levantando este que é impuro, vai levantando este que está separado de tudo e de todos, o Senhor te chama hoje, aleluias, e Ele está dizendo filho, Ele está dizendo filha, saia agora do meio da multidão, se levante aí na sua casa, ah, se coloque em oração, louve e adore o meu nome, diz o Senhor, porque eu os tenho esperado por este encontro, em Calabasulhando, de Calabassu, Espírito Santo de Deus, o Senhor está dizendo hoje, é o dia da restauração, hoje é o dia do toque, hoje é o dia do levantar das mãos, e o Senhor está levantando para você as mãos receba, receba receba receba este toque, receba a presença de Jesus, receba o poder do Espírito Santo Oh, receba em nome de Jesus, uma nova vida um novo tempo, milagres milagres, milagres sobre a sua vida bendito e santo é o Senhor Aleluia. Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista são de multiplicação Oh, aleluia, Jesus Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus Oh, aleluia, Jesus Oh, Espírito Santo de Deus Contemple vidas agora nas suas casas Com seus olhos cheios de água Derramando lágrimas diante da tua presença, Jesus Oh Espírito Santo, recebe agora cada louvor, cada adoração de pessoa que está na sua casa e está dizendo, Senhor, faz este milagre na minha vida agora. Oh, Senhor Jesus, continua operando sobre a vida do teu povo nesta noite. Eu profetizo em nome de Jesus que esta semana será uma semana diferenciada na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, Usa agora com poder e autoridade todo aquele que nesta noite está dizendo: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou um pequeno Cristo, eu entendi que o Senhor colocou em si, mim, sobre mim, poder, unção e autoridade. Eu entendi, Senhor, que eu tenho que erguer as minhas mãos, eu entendi que eu tenho que tocar, eu entendi que eu tenho que deixar de lado os meus preconceitos, e eu entendi, Senhor, que eu vou abrir a minha boca. E ao abrir da minha boca, fluirá rios de água viva, para manifestar o seu poder e a sua glória, e transformar vidas, em nome de Jesus.